Fala, fala, galerinha. É isso, pessoal. É só... Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Livros Únicos. <fim> Quem ligou a gente pra fazer essa tag foi Vitor Almeida do canal Geek Freak e ela consta de que algumas perguntinhas sobre livros únicos que por serem únicos, tem características especiais, nós amamos da mesma maneira. Eu só queria dar uma observação que a gente está em outro ambiente é. e vai ser assim daqui por diante. Vai dar porque a se mudou, então... Eita, o okay. quê? Tentamos fazer o melhor arranjo aqui. Pra permanecer, então, né, nos mesmos padrões. Já tá? Mas dá certo. Um livro único que te deixou querendo mais ou desejando uma continuação. Eu trouxe baseado em fatos reais, a pessoa de ser um livro bem completo. Eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com ela depois. Eu acho que eu leria uma continuação desse livro aqui. Ah, leria. Quem não leria, né? Eu leria uma continuação de Léxico que eu gostei muito da história também. Acho que poderia, né, ter uma continuaçãozinha pra gente saber um pouco mais da história. Embora tenha um fim. Um livro único que conseguiu cumprir a sua proposta. Ah, eu vou falar de novo dele, ah, ó. Ah, vai não que... Arraba de do eu... Tempo é um livro que eu gosto demais. Não tem como explicar direito a sinapse dele, que é uma coisa bem longa. Louca, mas eu acho que é a proposta da autora que inclusive ganhou o prêmio. Foi você do Pulitzer? Então eu acho que esse livro no mínimo é muito bom, né? Deve ser, eu aí acho. fica no ar. É livro. Agora, falando em livros que tem uma proposta a cumprir, um livro que eu também vou repetir aqui é O Gigante Enterrado, eu amo esse livro, ninguém sabe o quanto eu, gosto eu, do nome. eu amo. Dê só que leu, por favor, compra comer o link aqueles. Tem uma proposta aqui e a pessoa tem que ler pra saber. E até o final, viu? <risos> até o final, okay? aqueles. Tô falando deu uma no meu povo. <risos> porque essa semana teve no Twitter uma discussão essa semana passada, né? Foi. Sobre esse livro aqui. Mas vai dar certo, vamos pra frente. Ei, pessoal! <risos> Chateada que ninguém gosta do livro dele. Um livro único com personagens também únicos. Eu quero saber quem é que discorda. Eu não sei quem é. Olha, este livrinho aqui, gente. O Sorriso da Ina. A construção de personagens existe dentro desse livro. Ele não está mais à venda No momento, ele foi lançado de maneira Independente por Gustavo Ávila, Mas ele vai ser lançado pela Verus Então em breve Mais pessoas poderão comprar e ler Este livro que vale muito E simu a pena Personagens <risos> únicos e marcantes A gente vai encontrar ontem, toda luz que não podemos ver Este livraço com personagens Cativantes e marcantes Em suas aventuras eu Já yeah! <risos> e <Meg> fala assim <risos> Olha, quando eu comecei a ler esse livro eu fiz Ah, esses personagens bem bacanas, né? mas tipo assim, não de muita coisa mas quando terminou o livro você se apega e de fato são eles que constroem a história é a história Realmente. da vida deles é, sim, sim. até porque se não tiver personagens é, o livro é, não existe é, né <risos> o que é que eu tô falando aqui um livro único com cara de trilogia ou série de tão completo, tá aqui ó esse livro aqui, eu já falei também sobre ele algumas vezes, Interlúdio também é nacional, é bom na verdade eu coloquei ele nessa categoria porque é um livro muito longo no sentido de, são 30 anos história. Sim. Eu então, achei que é uma coisa bem completa. Pois, um livro também que é bastante completo, é A Arte do Jogo de Chad, eu não sei nem dizer esse nome aqui no mês é. Herbeck. Uh, o livro não se não tem 30 anos não, mas acontece bastante coisa, bastantes coisas é bastante ou bastante? Você coisas é bastantes sabe. acontecem coisas bastantes para que esse livro se torne muito completo e que daria uma série daria, porque é muito legal. E são temas tem tema polêmica aqui, viu? Eu não dei nada quando eu, quando eu li, quando eu não dei. Okay? Um livro único que você leu super rápido e não largou enquanto não terminou de ler. Eu acho que um dos livros mais rápidos que eu li na minha vida foi No Escuro. Sério. E é um, e é imenso. É muito grande esse livro, porque a diagramação dele é OK. É muito aleatório. OK, ó, quase que vem aqui do meio do livro até o finalzinho. Mas tá aqui na lombada. Porque... Exatamente. É um thriller, eu não me, me aquietei enquanto eu não terminei isso aqui e eu nunca vou parar de falar isso porque eu acho que foi o livro que mais me prendeu na vida foi No Escuro de Elizabeth Hay. Pois a mesma coisa aconteceu ó, com O Garoto no convés de John Boyne que também parece fininho, mas não é, porque a diagramação dele também é apertada. É bastante. São, são muitas letrinhas. História que vale a pena ser lida e conhecida, emocionante e divertida também. Rir e chorar, né, no mesmo lugar. Gostou? É, não é que a pessoa faz. <risos> Tem que aceitar, né? Não, não importa se eu gostei. Um livro único de um dos seus autores ou autoras favoritos? Eu não sei se eu posso colocar esse livro, porque eu só li dois livros dessa autora. Ah, mas aí, olha... Mas, enfim, eu gosto muito da narrativa dela. É Jane Ferrigan. Eu trouxe aqui pra ilustrar o Torreão, que eu li A Visita Cura do Tempo e li o Torreão. E a leitura dela é um negócio muito singular, rapaz. Muito demais. Sério, muito boa. Não é um livro que eu acho que todo mundo gostaria de ler. É, ela é muito boa. Eu tenho mais dois livros tela que eu pretendo ler. Você já tem todos? Diga isso, eu não sou. Eu tá só? comprando. Assim, antes de ler, eu comprei tipo os quatro de uma vez. Pois eu, mas eu também faço isso. Não vou mentir que eu faço isso Faz. com o Daniel Galera. E o livro que eu trouxe aqui só pra representar é Mãos de Cavalo, né? Porque ai, é tão bom. É um dos melhores aqueles que acham cada um um dos melhores. Tá representado aqui, bem representado. Um livro único que você recomendaria a todos? Essa eu fiquei bem dúvida, porque eu pessoal em um, aí uma pessoa com esse estilo não iria gostar. Aí eu escolhi o presente do meu grande amor. Por motivo livros disso, são muitas histórias. Pronto. Então agradaria muitas pessoas, eu acho. Ah, não, escolhe um e pronto. Pronto, porque aí, ó, fica fica, né? Você pode gostar mais de uma história, mais de outra, mas aí sempre vai ter alguém que vai se identificar com alguma. Pois, um livro que eu acho que todo mundo ia gostar, e se não gostar, paciência. Minha Metade Silenciosa de Andrew Smith, porque diga assim, não é bom? É bom. É, é, bom. Muito, bom. é muito bom. E trata também de assuntos polêmicos, de muitos assuntos. É um young adult, então é um livro fácil de ser lido e é um livro, ao mesmo tempo, que é, é simples, ele é muito profundo. Um livro único que te Fez chorar. O último que eu lembro agora foi Bisco Roxo, que inclusive a gente já falou sobre esse livro. Não, é, não foi um livro assim, por exemplo, que eu chorei no final. Foi um livro que, em um momento específico da história, eu chorei, porque, gente, não que dá. Livrão, viu? Que livrão da porra. É o okay. quê? <risos> Meu Deus do céu, que livro. Quem não leu ainda, leia, porque... Que história, minha gente. Muito, muito, muito, muito boa. Isso é verdade. Mas eu não chorei. Olha, chega fiquei com o coração doendo. Foi o menino que desenhava Monstros. É um livro que eu comecei a ler sem dar nada. E quando foi terminando, quando acabou, eu não aguentava mais. É um livro que, olha, só... Uh, somente. Um livro único fora da sua zona de conforto. Eu rodei que só viu atrás desse, mas eu decidi colocar de por dois motivos: por ser um HQ, né? Que eu não costumo ler, e por ter uma pezinho ali na fantasia, assim, mais ou menos né, um negócio meio superpoderes que não é muito o meu estilo de leitura então foi um livro que eu saí bastante da minha zona de conforto, inclusive já falei sobre ele em outro vídeo também. Um livro que é um pouco fora da minha zona de conforto que foi, na, na verdade, uma leitura fora da minha zona de conforto, foi Olhos de Cão Azul de Gabriel Garcia Marques, porque é um livro de contos e eu não sou muito acostumado a ler contos e quando eu comecei a leitura eu percebi que a, a escrita também era um pouco mais difícil, foi um livro complicadinho de ler, mas é muito bacana e tem Vídeo aqui no canal também. E agora a gente vai indicar algumas pessoas pra fazer essa tag. Primeiramente eu vou indicar Maremoto, porque ele está em Veda, e se ele não tem programação pra próxima tag, já fica aí a dica. Tô ajudando aí. Ah, eu ajudo aqui que tá rolando, ok? Também a gente vai indicar Carol, do canal Tem Que Ler, aqui de pertinho de Recife. Mais de pertinho um pouco a gente vai indicar outro canal daqui de Natal, Camila do Estante Torta. O Feitiche literário de Cadu, esta pessoa maravilhosa. Ai, é mil... Maria, aí a gente é mil... combinou, bate aqui. <risos> Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar para todos os amigos, porque a gente tá chegando em 5 mil inscritos. Então vamos ajudar a gente a chegar cada vez mais depressa. Esses livros que a gente falou estão com o link aqui no box de descrição, então se você quiser comprar é só acessar, não vai pagar nada mais por isso e vai estar tá ajudando o canal. Fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! E agora a gente vai indicar algumas pessoas pra fazer essa tag também, porque. Sim. Na verdade, porque a tag é obriga. Mas é <risos> <quer> que... <risos> Primeiramente. <risos> Eu vou parar terminar. <risos>